Hey! Hey, detutives hey, de seja sejam bem-vindos a mais um vídeo E hoje, gente, eu tô aqui com o Clube Pingue Brasil Na festa Música Jam 2011 no, Do Clube Pinguim. Tô me sentindo em 2011 com essa festa, né? Não acredito que eu essa E vamos explorar, eu, todas as salas mudou né? Olha que incrível, tem catálogo Chocou e as penas na cobertura, vamos lá É só pra assinante Vamos na cobertura Dance, dance, dance, baile É pra dançar Será que é pra dançar Acho que precisa de uma roupa especial, né, gente? Na verdade, já teve ela. Olha, o bagulho ficou aceso. Acho que precisa disso. Desse Descinto aqui, Quanto isso na mina... Gente, o iceberg tá incrível. Eu nunca vi um iceberg tão incrível assim. Mentira! A não ser aquela piscina de bolinhas, né? Esse aqui é o catálogo? Ai, vou comprar, sou rico. Esse cabelo aqui de menina que é melhor. Uhum, uhum. Verdade, uma Verdade, Nilce. Incrível, gente. Aplausos. O que significa aplausos? Ah! <tos> Salvações. salvações foi fuck. Tem mais integrates. Né? Que isso, que isso, que isso. Ficou mais aceso quando eu encostei ali. Olha lá, apagou agora. Bom, né? Música Dia, mais um integrantes. Floresta, tá, Taitomi, tá incrível, velho. Enfeitado demais. da roça. Não hum, amo a da roça. Nunca nem comi, mas eu amo. Inclusive, eu já fui pra roça, né? Faz tempo que eu não vou pra roça. Eu não quero ir pra roça. Lá tem aranhas carengujeiras é Ah, aqui, batalha das bandas. Aqui é onde fica a rima, né? Ou é da música? Música de ontem. 3 mil, ô oh, louco, e aqui tem o que? Mais intes, ah, nosso catálogo Eu comprei aquele, ah, não vou Comprar não, gente, ah não, é outro catálogo Eu gosto dessa roupa aqui, vou comprar <risos> Tô louco, parece se tem, tô Precisando, tem pouco tênis aqui No grupinho Brasil, né, na verdade eu, né Vou comprar um, macumbeiras Né, macaranas, macumbeiras Né, ah, esse aqui também, nossa, vai ficar Todo enfeitado, vou parecer um jararaca, primeiro eu vou aqui no música <risos> Olha isso, parece duas... Gente, desculpa, meu Deus, olha o que eu tô dizendo isso de manhã. Ah, eu vou passar por cima de todos. Toca, toca, toca, toca, toca. Ah, que legal, eu toca. isso aqui tá, tá um pouco perigoso, tá, gente? Não recomendo, tá? Abriu muito minha mente. Vamos no estádio? Show do estádio. Do estadião. Pô, tem muita sala, tem muita coisa também. Aqui não tem nada, né? Só porque eu falei. Tá em igual 2011, ó. Parecendo que vai cair. o é muito legal, né, gente? É muito grande. Entra aqui no dance club, provavelmente tá diferente. Olha essas luzes, velho. Achei incrível. Tipo, apontando pro chão essas três. Que batalha de banda. Plano de fundo. Cadê meu plano de fundo? Não, não acredito que eu não velho. Plano de fundo. Não tem plano de fundo nessa festa. Tem integrante, não tem plano de fundo? Ah, tem uma coisa que use. Eu descobri um local secreto que nem é tão secreto agora, mas. Tem mais instrumento. Caramba, eu vou comprar um acordeão. Ai, nossa, sãofona. Tamborê. Vou comprar também. Aquele negócio de batedeira, né? Ah, só tem isso também, na moral. Ui, que delícia! Eu queria tanto uma dessa aqui, ó. Misericórdia, não me livre. Tem que virar vegano, gente. Tudo que eu como eu cago. Ui, tem coisa grátis aqui. Camiseta virada musical. Mais inter grátis. E não tem um plano de fundo, gente Misericórdia Aqui é o bastidor, gente Camarim Farol também Incrível, Você não sentar tá aqui Alô Senta pra trás mesmo, Kinga Música do... Eu entendi calvo, meu Deus ah, aumenta os botões Não entendi Ainda tem aplausos aqui Olha, mas não entendi Caraca, aqui tá bem vazio Mas tá incrível, hein Com esse puff Esse aqui é o puff preto, ó Não é o puff vermelho, gente O puff preto fica vermelho, né? Quando tá com raiva Caramba Tem dois lugares aqui Ah, filho de uma égua Pensei que ia ter alguma coisa Então vamos aqui ah, ali é a cabana Que é outro lugar Tem tamborete Pra gente tocar Eu me lembro assim Encanto tem, também, né Esses lugares Filme Encanto, gente Se não assistiu Não assista Porque eu também não assisti Caraca, olha o café, gente Se ficasse assim Seria bem bonito, hein Tá muito bonita Todo azulzinho que eu achei incrível Dá pra acender as luzes Menos é mais Economiza energia Apague todas as Azul. Então, mas embora deixar ligado bonito gente eu gosto, eu amo essas interações Olha que incrível gente na moral sai fora animal John você não tem isso não isso aqui é em 2011 Jogo de navegador. Dá licença. Tem aplausos aqui também. Com que vou superar esses aplausos. A pizzaria tá na versão antiga. Eu gosto da versão antiga da pizzaria, mas é muito simples. Entendeu? Eu só tem três mesas e cinco cadeiras. Palco também. Dá pra fazer aquele selo. Precisa clicar aqui nos botões. Oh, difícil de clicar nos botões, né? Na moral. Gente, eu vim aqui na pizzaria e não vi o pin. Caramba, o pin do Kepper. No mantidor. Eu não acredito que eu não vi esse pin, cara. Meu Deus. E não tem plano de fundo nessa festa, né? La buena vida, la buena vida, la buena donde... A máquina do tempo aqui, what the fuck? Ah, porque a gente voltou, né? Gente, ainda bem que eu sou muito explorador. Olha o que eu encontrei isso, velho. mas o que tá acontecendo aqui embaixo. Eu não entendi. Melhor mandou alguma coisa aqui embaixo na mina. Ah, tá. Ah, não. É combinação. Meu Deus do céu, eu tô nervoso já. Vai, são muito bom, Caramba, tá acertando tudo. Ih, me perdi. Acertei? Ah, tá fácil. É dois, dois, um lá. Dois, dois aqui. Um aqui. Outro ali. Aqui? Acertei, velho. Gente, vamos é testar a memória de vocês, ó. Ah, errei, gente. Que nervoso eu tô gravando. Ô oh, louco, o piano no chão. Ah tá, tem que ativar. Três pinguim. Ah, um pinguim. Eu tô em um pinguim, então. Ah tá. Pra formar a música, você tem que clicar na certa certa. Certa. Só foi o que eu falei. Sim, assim A ah, gente, muito entregou essa música de Ana, moral. Arrasou, odiei. <risos> Mentira, gente. Amei. Entendi, vermelho. azul. Prefiro o azulzinho. Não, vermelho, vermelho. No Twitter, eles disponibilizaram tudo que tem nessa festa aqui. Espero que eu tenha pegado tudo. Não tem plano de fundo mesmo. É triste. Mas eu vou encerrando por aqui. Falou.